E aí, pessoal, eu custei, mas, enfim, assisti o Bala E duas coisas me chamaram mais atenção, que foi o tempo inteiro eles falando do Thomas e Seus Amigos e a música Sweet Ten, que eu só tinha uh, ouvido ela no filme Clube de Compras em Dallas. Nunca tinha ouvido em outro filme e isso me chamou atenção. Enfim, Thomas e Seus Amigos foi muito engraçado, porque, tipo, um filme de agora, falando de um desenhozinho ali dos anos 2000, e, e sabe, e colocando ali no meio da ação. O elenco desse filme tá muito, muito bom, o Brad Pitt, o Aaron Johnson, tá demais. E, assim, gente, é sensacional esse filme, é muito divertido. O momento é tipo uma ação o tempo inteiro, é duas horas e pouco, mas passa desse jeito, assim, de tão rápido. E é uma merda acontecendo atrás da outra Tu não sabe onde que vai parar aquilo ali E ainda tem lá o Michael Shannon Daquele jeito que ele tá Então, gente, é realmente, assim, muito bom Aproveitem que ele tá aí na HBO